isso ficar um pouco mais claro, que talvez seja diferente para o Brasil, mesmo a concepção, a ideia, o termo indígena, o conceito indígena, ele estava em disputa anteriormente. Quando eu cheguei no México, por exemplo, mas em vários países da América Central, da América do Sul, os indígenas não se apresentavam em geral como indígenas. A ideia é, eu sou maçal, atrique, tomi, eu sou, tá, sei lá, mistecos, eles apresentavam o seu povo, ou eu sou da língua tal, até porque havia essa ideia que indígena era a categoria do colonizador. Né? E, então, a própria definição como indígena é retomada nesse contexto de uma maneira muito forte, como uma maneira é, de resistência a esse avanço. Né? Ela, ela é ressignificada nesse contexto como uma forma de resistência para esses povos. E é importante deixar isso claro, não é que não havia povos de outras nações indígenas que falavam suas línguas, que tinham suas culturas, apenas na discussão com o Estado, eles retomam essa categoria indígena de uma maneira, inclusive, mais homogênea, né, dentro desse contexto latino-americano, nesse processo de resistência. Então, isso é, esse é um movimento que vai acontecer em vários países da América Latina. E que gera, por sua vez, todo um processo de, do que... Vocês chamam no Brasil da retomada, mas de reetnicização, de retomada né, da, da definição de identidades étnicas na América Latina, né, de reconfiguração, digamos assim, étnica, porque o contexto de direitos, o contexto político, inclusive econômico, ele passa a definir a partir também dessas classificações e esse movimento também ele vai gerar toda uma discussão sobre quantificação da população é necessário repensar os censos demográficos repensar a maneira de contar essas populações se o Brasil já era comum no Brasil ter um senso racial demográfico racial que a gente conhece desde o século 19 o que não era comum e não fazia a contagem para indígenas, né, porque a perspectiva é que os indígenas iam se assimilar, tudo isso se transforma e para a América Latina como um todo, você começa a gerar uma demanda por estabelecimento de censos étnicos, que grande maioria dos países não existiam. E isso também é necessário porque os próprios organismos internacionais eles começam a fazer um levantamento da população indígena e afrodescendente, na região como um todo, né? E se a gente estender um pouquinho mais, inclusive no globo em geral, no mundo em geral, né? Hoje em dia, em muitas dessas é, análises, é, indígenas são tratados com, quase como sinônimo de povos, digamos assim, tribais no mundo inteiro, né? A gente fala de indígenas na Noruega, na Europa em geral e tal. O termo indígena ele ganha uma amplitude muito grande nesse contexto para além da América Latina, né? Como definição de povos com culturas eh, de